Sabemos da importância de uma voz atuante entre os cidadãos e o poder público, porém, na maioria das vezes, dependemos dos representantes eleitos para que a nossa região tenha a voz ativa. Pensando nisso, foi criada o EPP União das Entidades de Presidente Prudente e Região uma organização sem fins lucrativos e sem qualquer filiação política ou partidária. A UEPP é organizada em forma de associação composta por formadores de opinião e representantes de entidades de diversos segmentos. O objetivo da UEPP é muito claro, dar uma voz ativa à prudente região para promover o desenvolvimento e fortalecimento do Oeste Paulista. Afinal, acreditamos muito no potencial da nossa região, buscamos melhorias, respostas, meios para promover o crescimento e investimento tecnológico, empresarial e sustentável. Qualquer entidade pode participar da UEPP. Quanto mais integrantes, maior será a nossa força para lutar pelos interesses da população. A sua opinião é sempre bem-vinda. UEPP, unidos pelo desenvolvimento.